Viva amigas, vamos então ao detalhe do fim. Reparem, temos aqui esta linha. Temos que atirar para refazer o mesmo movimento. Vamos fazer aqui uma passagem para trás. E vamos tirar esta. Toda para trás. Pronto, saiu. Agora com esta ponta, vamos passar aqui. Para fazer e refazer o circuito. Estão a ver, não é? Reparem. Pronto, aqui está. O circuito está feito. Da cor azul está feito. Agora aqui em cima já tirei aqui a laçada e com a ponta. Reparem, a ponta tem que vir aqui atrás no V para fazer o V. Reparem, aqui está. Estão a ver? Isto está refeito. Está refeito o ponto, está refeita a cor. Agora aqui... Aqui passamos por baixo dele próprio e passamos por baixo deste.